Acho que deu certo. É. Primeiramente, cumprimento a todos e a todas aqui presentes. Me chamo Marcela Dias Bueno, eu sou indígena do povo Terena. Eu sou acadêmica do quarto ano de Direito aqui de Naviraí, da Universidade Estadual de Naviraí. é Integrante do grupo de pesquisa Conflitos Socioambientais. E, neste momento, eu declaro abertas as atividades do primeiro congresso Conflitos Socioambientais, a questão socioambiental nos 200 anos do Brasil. E é com muita alegria e satisfação que damos as boas-vindas a todos e a todas que estão aqui presentes nesse momento. Tanto os pesquisadores e pesquisadoras também, como os professores e as professoras aqui presentes. Os colaboradores, as colaboradoras, também faço as minhas honras, a todos que estão reunidos aqui, e reunidas aqui também. Para o um encontro, que sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Destacamos que, a partir do campo jurídico, mais uma perspectiva disciplinar, especialmente com as ciências humanas e sociais, o Congresso pensado e organizado pelo Grupo de Pesquisa Conflito Socioambiental, liderado pela professora doutora Amanda Ferraz da Silveira e o professor doutor Mano Manuel Munhoz Caleiro, que busca enfrentar academicamente o tema, a questão socioambiental nos 200 anos do Brasil. Deste modo. Contextualizando o recorte temático proposto, sabemos que de uma maneira peculiar e continuista, em 7 de setembro de 1822, o Brasil se declara independente de Portugal, decidida dias antes em uma reunião liderada pela mulher que ocupava a regência do reino. O dito brado retumbante foi vocalizado pelo filho do rei Lusitano às margens de um rio paulistano, após um mensageiro entregar-lhe um bilhete com o um recado que deveria ser obedecido. Esse fato teve consequências diretas e nos processos de colonização que, desde mais de 300 anos antes, se estabeleceram nessas terras. Por mais processos, os povos invasores, juntamente com aquela que se formou em uma sociedade nacional brasileira, avançaram e continuam avançando sobre a natureza e os povos que nelas vivem. Por assim ser, o presente evento, realizado de maneira híbrida, com atividades presenciais e interação remota, colo coloca-se como um espaço de compartilhares e reflexões acerca da questão socioambiental nos 200 anos do Brasil. Para além das conferências e palestras, os quais buscamos construir a programação com equidade da raça, gênero e etnia. Tivemos a alegria de aprovar 62 trabalhos para apresentação nos grupos de trabalho do evento. Agradecemos a confiança em nós depositada pelos autores e pelas autoras, com trabalhos vindos de 17 estados do país. Bem, como pela presença e disponibilidade dos palestrantes e das palestrantas também aqui. Conferencista que conosco estarão no evento. A todos e a todas vocês, a nossa gratidão. Nesse momento, eu passo a apresentar as autoridades universitárias que integrarão a cerimônia de abertura do evento para a sequência abrir a palestra, a cada um e a cada um de seus componentes. Sendo assim, convidamos neste momento para compor a mesa o professor doutor Fernando Machado, que neste ato representar, representará o magnífico reitor doutor Laércio Alves de Carvalho. Uma Convidamos também para compor a mesa a professora Inês de Souza Barba, gerente da Unidade Universitária de Naviraí, da Unidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Convidamos também para compor a mesa a professora Raquel de Freitas Mana coordenadora do curso de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Naviraí. Gostaria de convidar também, para compor a mesa, professor Manuel Munhoz Caleiro, professor adjunto no curso de Direito da UEMES, líder... líder do grupo de pesquisa Conflito Socioambiental e coordenador-geral do evento. E, de imediato, sem maiores formalidades, eu passo a palavra às autoridades universitárias, iniciando na pessoa do professor doutor Fernando Machado, que, neste ato, representa o professor doutor Laércio Alves de Carvalho, reitor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Uma boa noite a todos. Baixapá, em Harê. Cumprimento a todos, em nome da professora Inês, professora Raquel, representantes aqui da, da nossa universidade. Em nome do professor Laércio, cumprimento também, em especial, o professor Manuel organizador, idealizador é, deste evento, que muito contribui com a nossa universidade. Destacar que a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul é uma universidade que há mais de 20 anos vem desenvolvendo um papel de inclusão social é, e trabalhando incansavelmente para que a universidade seja cada vez mais um palco de discussões plurais, de democracia e, sobretudo, para que sejam discutidos aqueles temas é, mais sensíveis para a nossa sociedade na Viraí, é um local que destaca o professor Manuel. É um local, talvez, paradigmático para uma discussão de questões socioambientais, porque aqui todas as contradições que nós temos é, podem ser visualiza visualizadas com bastante destaque aqui em nossa região. Então, por esse, por essa razão, esse evento, ele vem muito a acrescentar e fica aqui em nome do nosso curso, falando em nome dos professores do curso e nos alunos. Fica aqui o nosso agradecimento e aqui as congratulações pela realização deste evento. Convidamos agora para a sua fala de boas-vindas e abertura oficial deste evento, professor Inês, gerente da unidade universitária de Naviraí. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer o convite, Professor Manuel, por estar aqui presente junto com vocês. É, parabenizar por esse evento tão é, importante para nossa unidade, para nossa universidade. É, destacando também e agradecendo, né, a todos os as pessoas, né, que fazem parte importantes aqui que são os indígenas que estão aqui presentes. Agradecer a presença de vocês por vocês por vocês a brilhantar esse evento. Também quero agradecer ao nosso palestrante por né, vir de tão longe mas estar aqui junto conosco e vai estar com certeza é, falando com vocês assuntos muito importantes. Agradecer ao professor é, Fernando que aqui representa o nosso Magnífico reitor, agradecer à professora Raquel pelo, por, por estar por estar coordenando esse curso e com certeza estar é, beneficiando esse curso com os conhecimentos né, da, da questão socioambiental. Também quero é, parabenizar a todos vocês, desejar um assim por estar participando né, e desejar um bom evento a todos. Boa noite. Nossos agradecimentos à professora Inês. Passamos, então, a palavra para a professora doutora Raquel de Freitas Mana, coordenadora do curso de Direito da UEMS na Virae. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Professora quase doutora, se Deus quiser, daqui uns dias, ainda mestre. <risos> Cumprimento o prof... Professor doutor Fernando Machado, aqui representando a UEMES e o nosso reitor, professor doutor Laércio Alves de Carvalho. Cumprimento a professora Inês de Souza Barba, gerente da nossa unidade. Uh, cumprimento o professor doutor Manuel Munhoz Caleiro, coordenador deste evento. E, em especial, cumprimento o doutor eh, Carlos Frederico Marés, a quem desde já agradeço pela presença, por estar aqui conosco hoje, é, como a professora Inês disse, sei que veio de longe, teve contratempos, né? a gente brinca que não é fácil chegar no sertão, aqui é, o acesso é, não é né, tão simples, temos deslocamentos é, raramente por meio de avião, eventualmente por ônibus, e então quase sempre por carros, e assim mesmo ainda é, é difícil chegar. <risos> Mas é uma terra muito querida, e que muito, né, muito próspera. Então, que nos acolhe, nos abraça com muita, muito carinho. E espero que assim o senhor se sinta, né? Muito é, é, recebido, com muito carinho, muito bem acolhido por todos aqui. Uh, eu quero dizer que é, esse evento, né? Coordenado pelo professor Manuel, ele é fruto de um projeto de pesquisa desenvolvido aqui no curso, né, coordenado pelo professor Emanuel, mas com a participação de outros professores, também de outras instituições, né, em parceria com outras instituições, mas com participação dos nossos acadêmicos, né, e que está envolvendo, é, acho que pode dizer, toda a sociedade na viraiense, é, alertando, né, abrindo os olhos para é, questões tão necessárias de serem é, discutidas, enfrentadas, especialmente no ambiente acadêmico, né, dentro do, do curso de direito. Então, é, é, creio que tem sido muito feliz e produtiva a escolha da, dessa temática é, aqui pesquisada né, pelos professores e acadêmicos e muito relevante para que nós todos dentro da universidade possamos nos envolver e é, conhecer mais sobre a cultura dos nossos irmãos né, de terra, de irmãos de alma, e, e, e para que conhecendo possamos respeitá-los né, cada vez mais uns aos outros e, e com certeza admirá-los ainda mais, porque é um povo guerreiro que luta incansavelmente, não desiste e tem a minha admiração e meu respeito. É, então, só tenho a parabenizar os organizadores do evento, o coordenador dessa pesquisa de tamanha importância, e dizer que é, me sinto muito feliz... Né, por fazer parte desse, do corpo docente desse curso que está tão preocupado com essas questões socioambientais e também o corpo docente que tem se envolvido cada vez mais né, em busca desses conhecimentos e uma maior participação ativa é, nessas questões. Então, parabéns pela realização do evento, espero que vocês possam é, usufruir bastante de tudo que será realizado aqui nesses dias. Bom evento a todos e a todas. Muito obrigada, professora Raquel, pela presença. Convidamos agora para a sua fala de boas-vindas e abertura oficial do evento, professor doutor Manuel Munhoz Caleiro. Fala, professor. Bom, muito boa noite para todas e todos. Saúdo companheiras e companheiros aqui de mesa. Professor Fernando, professor Inês, professora Raquel. Eu vou fazer uma fala muito breve de agradecimentos. Primeiro, agradecer à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul por acolher as iniciativas que buscamos realizar. É, agradecer todas e todas que estão conosco aqui essa noite, em especial Tecoa Mboreviri. É, hoje eu acho que a UEMIS, de alguma maneira, é, se constitui também como uma área por vocês, demarcada, e que a presença de vocês aqui seja sempre, seja cada vez mais frequente e sempre é, muito bem-vinda. E eu gostaria de fazer um agradecimento também ao professor Carlos Federico Marés de Souza Filho pela generosidade no atendimento ao nosso convite. E agradecer também às alunas e alunos e demais pesquisadoras e pesquisadores do grupo de pesquisa Conflitos Socioambientais. Esse evento só existe por vocês. E a partir de um trabalho muito sério e comprometido de um grupo... Muito diverso, coeso e pujante, até eu diria. Então, meu muito obrigado é, a quem não está eventualmente aqui, inclusive, pessoal do prevenciamento, pessoal da técnica, pessoal do áudio, do vídeo, cerimonial. Esse congresso foi feito por vocês. Eu sou a pessoa que venho aqui sentar nesse lugar para representar o nosso curso, em virtude de ser docente vinculado aqui na instituição, etc, etc, etc. Mas vocês todas e todos estão aqui é, comigo nesse momento. Meu sincero e profundo, muito obrigado. Muito obrigada, professor Manuel Caleiro. Nós retribuímos também esses sinceros agradecimentos. As autoridades universitárias da mesa, os nossos cumprimentos. Agradecemos a presença dos componentes da mesa de abertura do evento e os convidamos a ocupar no auditório para assistirem à apresentação que teremos nesse momento. Agora convidamos a todos e a todas para prestigiar a apresentação a ser realizada pelo coral da comunidade Caioá Miboveri. There a the All I'm afraid of the father And <laughs> I'm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 In <laughs> her eu <laughs> Oh <laughs> надо бы что-то сделать опять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 A gente tem que que que então aí todo mundo então é que é que gente tem como a grande grande grande E é a conversa dela, ela disse, é tudo muito aí tá que um de é Aqui é uma terceira, também pode E aí OK? Oi. <laughs> então <laughs> <laughs> Aduan y ate, <tose> a tu madre, a tu madre, a tu madre, a tu a demais, a gente. A gente. A demais, a gente. A neste momento nós teremos a fala do cacique Braulio nesse momento, gostaria de convidá-lo Boa noite, boa noite a todos. É, eu estou aqui com a comunidade Boreviru e eu vou falar sobre a, o convite que nós recebemos do professor Manuel, que conversou com o Ronaldo, com a Luciana. Então, está todos no nosso grupo... Grupo de jovem grupo é representante das mulheres, a Luciane Galo está aí. Então, toda a nossa equipe de organização estão aqui presente E eu agradeço muito pelo convite da, da universidade que vem é, visibilizando o, o povo indígena Guarani-Kaiuá é, do município. E, e eu só tenho é, agradecer por esse convite, que, esse, é, que a gente tenha uma boa reunião que possamos é, é mostrar é, o, o direito do, do povo brasileiro, independente de raça, etnia, cor, tomo, todos somos iguais perante a lei. Então, eu só tenho a agradecer o convite da comunidade e obrigado. Nós que agradecemos, né? esta mostra viva e pujante da cultura Guarani e Kaiowá, nosso emocionante agradecimento à comunidade é, por atender também o nosso chamado, né e estar sempre conosco, assim como tivemos essa tarde também, e hoje, aqui pela noite. Nosso muito obrigado a vocês. Dando sequência as nossas atividades, convido para compor a mesa para a conferência de abertura professor doutor Carlos Frederico Marés. E, de antemão, eu gostaria de estar apresentando ele Sei que alguns aqui já conhecem, já tiveram. Eu, pela tarde, já tive o privilégio, né, Marés, de estarmos ali na roda de conversa, cada um apresentando os seus trabalhos de pesquisa, mas vou aqui estar novamente relendo. Gostaríamos de agradecer e acolher o professor Carlos Frederico, Frederico Marés, de Souza Filho, que seja muito bem-vindo a Mato Grosso do Sul e a nossa universidade aqui ao UEMS de Naviraí. Sem sombra de dúvidas, é uma grande honra tê-lo conosco. Algo que esperávamos com ansiedade, eu acho que até mais que isso, né? Desde o dia que foi se programado essa... A temática, o conflito socioambiental nos 200 anos do Brasil, acho que já se começou desde aí bater a expectativa. Apresentar o professor Carlos Frederico Marés de Souza Filho, pode ser uma tarefa muito difícil. Bastaria dizer que o nosso convidado dispensa apresentações por ser uma grande referência no direito socioambiental brasileiro. Mas, em virtude e obediência à solenidade deste momento, tecemos, teceremos algumas palavras. Nos anos de chumbo, pela sua insistência no exercício e defesa do pensamento crítico e das liberdades democráticas, o professor Marés de Souza Filho foi exilado político, tendo vivido no Uruguai, Chile, Dinamarca e São Tomé e Príncipe. Tendo retornado ao Brasil, se tornado bacharel, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, atua como procurador do Estado do Paraná, entre mil atuou, perdão, como procurador do Estado do Paraná entre 1981 e 2005, exercendo em duas ocasiões a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. Foi secretário de Cultura do município de Curitiba, presidente da Fundação Cultura de Curitiba, presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, procurador-geral do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e presidente diretor do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Em termos acadêmicos, o professor Carlos Marés é doutor honores causa pela Universidade Federal de Goiás. Honraria recebida em 2001. Atua como professor em Direito Agrário e Socioambiental na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e, na mesma instituição, é professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Econômico e Socioambiental. Um dos Centros de Excelência de Formação de Pesquisadores e Pesquisadoras no âmbito do Direito. Se trata de um dos oito programas de pós-graduação no país, que possuem a melhor avaliação no conceito da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil. Lidera, dentro do programa de pós-graduação em Direito da PUC Paraná, a área de concentração em direito socioambiental e sustentabilidade. A linha de pesquisa Estado, Sociedade, Povos e Meio Ambiente e lidera também o grupo de pesquisa Meio Ambiente, Sociedades Tradicionais e Sociedade Hegemônica, o qual tomamos a liberdade de considerá-lo um grupo irmão de nosso grupo de pesquisa em conflitos socioambientais. Na formação de pessoa em ambiente acadêmico, o convidado já concluiu a orientação de mais de 100 pesquisas no âmbito da graduação, com mais de 70 trabalhos de conclusão de curso e mais de 40 iniciações científicas. Na pós-graduação, Concluiu a orientação de cerca de 50 dissertações de mestrado e concluiu também a orientação de 24 teses de doutorado, além de três supervisões de pós-doutorado. Atualmente orienta quatro projetos de iniciação científica, três dissertações de mestrado, nove teses de doutorado e uma supervisão de pós-doutorado. Possui vasta produção bibliográfica em periódicos, livros, dentre outros. É o autor de livros que são referência obrigatória em suas respectivas áreas, dos quais destacamos. Bens culturais e sua produção jurídica. A função social da terra e o renascer dos povos indígenas para o direito. Todos eles constando no nosso novo projeto pedagógico, como bibliografia básica de nosso curso. A estatura intelectual de nosso convidado é algo que honra o nosso Congresso, pela generosidade em aceitar o nosso convite e estar aqui conosco, encarando, né, uma cansativa viagem, né, professor, e nos dedicando o seu tempo e atenção e nos proporcionando para o espaço local de construção do conhecimento um aporte teórico que certamente repercutirá de maneira direta nos estudos e pesquisas realizados no âmbito das discussões do universo socioambiental tecidas nesse evento. Damos as melhores e calorosas boa, boas-vindas e passamos a palavra, neste momento, ao professor Carlos Frederico Marés de Souza Filho. Seja muito bem-vindo, professora. Obrigado, Marcelo. Eu... Não, falo aqui mesmo, acho que dá certo. Boa noite. É, eu vou pedir licença para falar em pé. É uma coisa de professor velho, né? Antigamente, o professor tinha que falar em pé, porque senão os alunos não, simplesmente não acreditavam. Quando o professor ficava sentadinho na cadeira, falando ali, os alunos começavam a dispersar. Então, eu aprendi desde cedo, há muitos anos, portanto, que o bom é falar em pé. O bom para o professor. E vou pedir licença para fazer isso hoje aqui. E primeiro, bom, se vocês quiserem que eu vá lá, eu vou, mas você acha, Marcelo? Tá ligado? É você que liga ali. Então, boa noite. Opa, esse microfone parece que é mais, mais alto. É, é, eu gostaria de começar agradecendo muito, muito mesmo, todas as palavras tão gentis, tanto da professora Raquel, do professor Inês, da Marcela, em relação à a, a, a minha vinda. Eu quero dizer que para mim foi um prazer imenso vir. E mesmo as distâncias, dificuldades, os atrapalhos, as, os desacertos de voos e essas coisas assim, tudo isso faz parte da vida. E a gente tem que fazer, as coisas vão sendo feitas. Então, para mim, é uma enorme satisfação e honra estar aqui na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E é uma honra e satisfação é, por várias razões. Eu podia enumerar aqui, Várias razões dessa satisfação. Não vou enumerar todas. Bastaria dizer que o simples fato de ver na abertura de um congresso de conflitos socioambientais a apresentação dos caiuá já era razão suficiente para ter essa, essa, ficar honrado de estar presente. Porque uma universidade que não se liga, se relaciona com o seu ambiente natural e humano, e não traz para dentro da universidade quem o cerca, é uma universidade fechada. E eu me dou conta, professora Raquel, só de olhar, não preciso mais análises científicas profundas para saber que essa universidade não é uma universidade fechada. sob a direção, evidentemente, uma universidade só existe se tiver uma direção, se tiver professores e se tiver alunos comprometidos. Não adianta, né? E profissionais e, e, e setor administrativo também comprometido. Senão não funciona. Todas as instituições são feitas por gente. E são as gentes que as os, que os fazem. Então, eu, antes de mais nada, quero cumprimentar a direção da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul por essa abertura, por essa proximidade com o seu povo. Obviamente, este é um, seria um segundo, uma segunda boa, excelente razão para me honrar estar aqui e ver como eu acertei em ter aceitado esse convite. Além do mais, eu tenho pelo menos dois, dois professores, doutores desta universidade, que conviveram comigo durante todo o seu doutorado, que é a professora Amanda e o professor Manuel, a quem eu tenho muito carinho e mais do que, eu tenho um orgulho enorme desses professores. Desses professores que se formaram lá no meu grupo de pesquisa, junto com a professora Eline, né? E eu tenho um orgulho enorme quando vejo que esses professores estão nas universidades colaborando, contribuindo e fazendo com que as universidades cumpram o seu papel verdadeiro, que é o papel de servir ao povo aonde está. Então, para mim, é uma honra muito grande ter dois professores aqui. Eu tenho certeza que me honraria de outros professores também, mas são os dois que estiveram comigo. Pois bem, é claro que tem outras razões para eu dizer desta minha honra de estar presente aqui com vocês. Por exemplo, que a Marcela se referiu, a irmandade que existe entre o grupo de pesquisa dessa universidade de conflitos socioambientais e o grupo de pesquisa que eu lidero junto com a professora Eline, em Curitiba, que é Meio Ambiente sociedades Sociedades Tradicionais e Sociedade Hegemônica. São grupos irmãos. Eu poderia dizer, e posso dizer a todos que participam deste grupo aqui, que aquele grupo lá está permanentemente de portas abertas para discussões, interrupções, debates, etc. E, por isso mesmo, é, isso nos hermana muito, os grupos de pesquisa hermanados, hermana professores, alunos, estudantes, pesquisadores, de uma forma muito mais forte do que simplesmente amizade. É muito mais que amizade. É irmandade propriamente dita, é comunidade. Pois bem, então, por isso, eu agradeço imensamente o convite para estar presente aqui hoje, neste primeiro congresso de conflitos socioambientais. Eu tenho uma pergunta para fazer, que é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, e sempre faço para os meus alunos. Por quê? Por que razão a natureza, que a gente chama de meio ambiente, a natureza tornou-se um problema para a humanidade? Por que a gente tem que criar um direito especial para tratar da natureza? Por que, quando a gente fala proteger a natureza, cria conflito, como é o nome do grupo de pesquisa de vocês, Conflitos Socioambientais. Por que razão? onde é que surge essa ideia de que a natureza é conflitiva? De onde surge a ideia que a natureza é problema? Essa é uma questão que a gente tem que parar e pensar. Não só os estudantes de direito, não só os pesquisadores de direito, mas todos os pesquisadores, os pesquisadores de Direito, de Ciências Humanas, de Filosofia, de Ética, de Geografia, de Matemática, de Química, de Biologia, de Engenharias, tem que pensar, tem que parar e pensar. A resposta parece fácil, bastaria dizer: bom, a sociedade humana vem destruindo a natureza de uma forma desvairada, irracional. É por isso que ela se tornou um problema. Isto é, o problema é a falta de natureza, é a falta de água, é a falta de alimento, é as mudanças climáticas. Então está resolvido, esse é o problema. A questão é, nem tanto perguntar como é que nós chegamos aqui, mas a pergunta é principal e fundamental é como sairemos desse problema. Então, o problema da, que, da a questão ambiental, como problema, eu prefiro usar a palavra natural da natureza, o problema da natureza, a questão da natureza. Com a sociedade humana atual, com a sociedade que nós chamamos, não vamos nos atrapalhar com o nome, o nome não é importante, nós chamamos, nós, no grupo de pesquisa o chamamos de sociedade hegemônica, e por que que chamamos de sociedade hegemônica? A gente podia dizer é a sociedade maior a que está envolvendo as outras, um samba envolvente. A gente podia dar um nome técnico utilizado pela pela economia política, o capitalismo. Podia chamar uma porção de nomes. A gente preferiu chamar de sociedade hegemônica porque ela é hegemônica porque ela tem hegemonia sobre todas as outras, hegemonia sobre o Estado, hegemonia sobre o território, hegemonia sobre a natureza. Mas não vamos nos confundir com o nome. Se esse nome atrapalha, mudamos de nome. A questão é, essa sociedade que nós temos hoje, ela está doente. Ela está com uma doença profunda E essa doença profunda é exatamente a sua incapacidade de continuar vivendo do jeito que vive, porque a natureza não lhe responderá e não lhe dará guarida nessa continuidade, seja por causa do clima, seja por causa do ar, seja por causa da água ou seja por causa do alimento. Portanto, a doença dessa sociedade, a enfermidade que ela tem, é uma enfermidade vinculada à natureza. Daí a natureza é um problema. Pois bem, eu diria, continuando na análise do meu problema, não estou me acertando muito bem com o relógio aqui, é porque senão eu começo a falar e de repente estão todos dormindo, já ninguém mais, lá, já passou a noite, eu perco meu voo amanhã de manhã e estou falando, é bom ter um relógio aqui para controlar. E você fica olhando o olho aí também, não me deixe passar muito do tempo. Pois bem, eu dizia que nessa, nessa questão do problema, de descobrir onde é que está, qual é a doença, Onde é que está a enfermidade? Porque a gente sempre tem que descobrir isso. Você fala, oh, a enfermidade é essa, não está dando, tá, o calor está aumentando, a água está poluída, o ar não dá para respirar, a gente tem que ficar de máscara em todo lugar. Onde está, onde é, dentro da sociedade humana, a amostra, a externalização como é que a gente olha para a sociedade e olha, está ali o problema? Ali, estou vendo ali o defeito. Eu diria que o defeito dessa sociedade, o nome do defeito, o conceito é riqueza. Vejam vocês, riqueza. E por que é riqueza? Porque a nossa sociedade, a nossa sociedade hegemônica, Apostou na riqueza, acreditou que riqueza era ter reservas de valor. No bolso, atrás da gente, num cofre. E essa reserva de valor, ou é representada por papéis pintados, que se chama dinheiro, ou por ações nas grandes empresas, ou por ouro. Tudo isso é riqueza é a riqueza guardada no cofre. E a sociedade apostou que a riqueza guardada no cofre era capaz de comprar todas as soluções e remédios para suas doenças. E agora, em 2022, no século 21 descobre que essa riqueza guardada não consegue comprar ar respirável, água bebível e nem clima adequado. E não consegue comprar sequer para a humanidade alimento adequado para todos. Então, vamos voltar o pensamento e dizer assim, eu disse que a riqueza é problema, que essa riqueza guardada no cofre é a mostra dessa doença. Mas ela só mostra a doença porque ela não consegue comprar o remédio. Fazendo um parênteses, eu me impressionei muitíssimo no começo da, da, da pandemia de Covid, um banqueiro banqueiro, desses que guardam o dinheiro no cofre, que guardam o ouro, que guardam e tem muito, contraiu o Covid logo no começo, numa viagem de passeio no Carnaval de Veneza. Era um banqueiro português. E essa história é verdadeira. O banqueiro português voltou para Portugal, estava com Covid e morreu. E a filha desse banqueiro, ela falou, muito emocionada pela morte do pai, dizendo assim: a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida é que meu pai, com todo o dinheiro que ele tem guardado nos cofres, no banco, ele não conseguiu cobrar, comprar aquilo que lhe faltava, que era grátis: o ar. Ele morreu sufocado por falta de ar em consequência da Covid. E não podia comprar ar, não tinha como comprar ar, porque o ar é grátis. Fecho o parênteses. Estou contando essa história só para lhe dizer: essa riqueza acumulada é inútil. Pois bem, mas agora vamos dar um passo atrás e olhar para a riqueza olhar para o ouro acumulado dentro do cofre e perguntar assim, como é que se acumulou esse ouro? Como é que foi esse ouro parar dentro do cofre? E a resposta nós temos, está na ponta da nossa língua. Esse dinheiro, esse ouro, essas ações foram parar dentro do cofre porque há 500 anos está havendo uma acumulação tão grande de produtos que geram esse ouro, e para haver essa acumulação é necessária a destruição das terras. E junto com a destruição das terras, a destruição das gentes que vivem na terra. Portanto, esse mal, essa chaga que nós vemos na riqueza inútil, ela reflete a chaga que a sociedade hegemônica causa na natureza e nos povos que vivem na natureza. Pois bem, é claro que eu podia agora falar muito mais deste problema que tem conceitos teóricos, que pode ser chamado de colonialismo, pode ser chamado de imperialismo, pode ter vários nomes e vários conceitos que a gente pode trabalhar. O que nós sabemos e vemos e vivemos é que nesta terra chamada Brasil e nesta região do mundo que chamamos de América Latina, essa destruição foi e tem sido e continua sendo profunda. Portanto, com a destruição das, das árvores, das florestas, dos rios, das nascentes, para produzir ouro, seja em forma de ouro diretamente cavocando na mina ou garimpando no rio, seja produzindo coisas que transformam-se em ouro. Pois bem, essa destruição que nós podemos ver na América Latina, eu podia me estender muito nessa destruição, mas vou encurtar a minha conversa, porque eu acho que isso já está claro. Todos nós sabemos, por isso eu dizia, está na ponta da língua. A questão é, é possível trazer de volta a natureza? É possível mudar nossa rota de destruição e começar uma rota de retorno da natureza para junto da sociedade humana? É possível a sociedade humana conseguir construir o remédio para a sua doença? Essa, esse é um papel que cabe em grande medida, nós pesquisadores. E em grande medida, de certa forma, temos a resposta. Mas não basta ter a resposta. Porque aí, exatamente na resposta, quando a gente diz como é que a gente recupera uma área degradada, se inicia ao mesmo tempo isto que o grupo de pesquisa de vocês chama de conflito. Socioambiental. Portanto, a forma de recuperar, o jeitão de encontrar saídas, é possível. E eu acho que as universidades têm contribuído muito para isso. Dentro da sociedade, essa é hegemônica. Mas tem dificuldades de realizar o remédio exatamente porque... Essas soluções são conflitivas. Pois bem, eu quero agora sair da sociedade de Mônica, dar um salto para fora e olhar fora da sociedade hegemônica. Isso que nós chamamos, no nosso grupo de pesquisa, sociedades tradicionais. Sociedades tradicionais é também um nome que nós podemos chamar com outros nomes. Não vamos nos confundir pelas palavras. As sociedades tradicionais podem ser chamadas de sociedades tribais. Tribais, por exemplo, é o nome que a Convenção 169 dá a essas sociedades. Podem ser chamadas de sociedades indígenas. Podem ser chamadas de sociedades originárias. Podem ser chamadas de sociedades vinculadas à natureza. Podem ter diversos nomes e diversas categorias. A Convenção 169, por exemplo, diferencia entre sociedades indígenas e sociedades tribais. Na relação dos direitos que atribui são os mesmos, mas na categoria das sociedades são diferentes. Isso é possível? Claro que é possível, tanto é possível que está lá na Convenção de 169. Mas então eu quero agora conversar um pouco sobre essas sociedades que eu chamo genericamente de tradicionais. Alguém pode dizer não é bom o nome. Tudo bem, eu admito que pode não ser bom, chamamos de outro, vamos encontrar um nome bom. Essas sociedades são as sociedades que se organizam e estão organizadas fora da sociedade hegemônica, com contato ou sem, muitas vezes com contato e com muito contato. E elas se organizam fora da sociedade hegemônica, mas têm relações próprias, Tens leis próprias de, de vivência e tem uma cultura própria. É claro que eu não preciso dizer que os Kaiowá são, obviamente, uma sociedade desse tipo. E que aqui apresentaram uma fração mínima da sua cultura. Pois bem, mas não são os únicos. São muitos. Como essas sociedades, ou o pensamento dessas sociedades, ou a cosmovisão dessas sociedades, veem essa doença, vem a nossa doença, ou podem ver a nossa doença? É muito difícil para mim, um professor branco de uma universidade do sul do Brasil, dizer como é que as sociedades tradicionais veem essa doença. Então, o que eu tenho que fazer? Perguntar a elas. E para perguntar a elas, e aí vem a questão das perguntas. Como pergunta? Em primeiro lugar, hoje, repito, no século XXI, já na terceira década do século XXI, entrando já próximo da terceira década do século XXI, nós já podemos, nós temos expressões muito claras do pensamento dessas sociedades. Por quê? Porque durante o século XX, essas sociedades, as indígenas originárias, primeiro, mas não só, se convenceram e se deram conta de que a sociedade hegemônica estava doente e que essa doença da sociedade hegemônica os estava consumindo. Aliás, os estava consumindo há 400 anos. Porque a destruição das terras eram as terras onde eles podiam viver. A destruição da natureza era a natureza com quem conviviam. E então, no século XX, muito especialmente no século XX, na América Latina, começam a surgir esses grupos eu repito, especialmente indígenas, oferecendo uma análise do remédio dos retornos. E oferecendo da forma que a sociedade branca entende, escrito no papel e tornado em teoria. Então, os povos indígenas, que nunca precisaram escrever no papel nem suas leis, nem suas teorias, passaram a escrever no papel as suas leis, suas teorias, e para mostrar para a nossa sociedade hegemônica que é uma sociedade fundamentalmente do papel das teorias e das leis. Onde está isso? Bom, nós podemos procurar na América Latina e vamos encontrar em muitos pontos. Muitos indígenas escrevendo teoria. Podemos encontrar um Fausto Reinaga na Bolívia, mas não vamos para muito longe. Aqui no Brasil, nós já temos grandes teorias formuladas. Davi Copenaua Ailton Krenak, Eliane Potiguara, Daniel Munduruku Escreveram, está lá escrito. Quem quiser saber o remédio, leia lá. Recomendo muito especialmente Davi, Anumano, Davi Copenau e Anomano. Mas qualquer um deles tem o remédio. Uns um são mais difíceis de entender, porque nós temos dificuldade de compreensão, não porque eles têm dificuldade de explanar. Mas, além disso, além da teoria escrita em livro, e é assim, né? a sociedade hegemônica gosta das bibliotecas. Tem que fundamentar no livro. Tem que estar escrito no livro. Se não tiver escrito no livro, não é verdade. E o livro tem que estar publicado. Com um ano da editora, com o nome da editora, com o local da editora, e botado na prateleira da biblioteca. Pois bem, os indígenas fizeram isso. Os indígenas da América Latina fizeram isso. Mas isso, e muito mais, porque foram nos parlamentos nacionais e nos parlamentos internacionais, exigir que mudassem regras jurídicas. E regras jurídicas foram mudadas. A partir da Constituição de 88, no Brasil, mas eu diria que até um pouco antes, isso começa no começo do século XX, na Revolução Mexicana. Mas eu não vou voltar tanto, não, voltar 100 anos, eu vou ficar aqui em 88, quando se escreveu a Constituição Brasileira. Quando se escreveu a Constituição Brasileira, ali está a criação de um direito de vida dos povos indígenas. Eu já volto a isso para dizer praticamente no mesmo ano, no ano seguinte, para ser mais exato, a Convenção 169 da OIT estabeleceu regras internacionais, que valeriam não só para a América Latina, mas para todos os continentes, a respeito dos direitos dos povos indígenas. Quem que conquistou isso? Os povos indígenas da América Latina. Por que, que conquistou isso? Porque entendeu a enfermidade existente na sociedade hegemônica? Porque quando se diz que os povos indígenas e eu estou agora me referindo a indígenas, mas eu mais uma vez repito, foram os povos indígenas da América Latina que conseguiram isso, que com sua organização conseguiu isso, mas isso vale para todos os povos tradicionais, indígenas e não indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, extrativistas e até comunidades camponesas. Não vamos entrar nessa toda essa, esse, esse, essa configuração geral Sociedades tradicionais conquistadas pelos povos indígenas. Quando se diz que essas sociedades têm direito a existir, se remete imediatamente a uma outra necessidade. Essa existência como comunidade, como coletivo. Eu vou usar aqui uma palavra povo, mas podem dizer que povo não vale. Tudo bem tiro a palavra povo, para que essa comunidade, povo, grupo, sociedade, possa existir, é fundamental que ela esteja num lugar físico, uma natureza semelhante à que sempre existiu nela. Portanto, a existência de um povo indígena ou quilombola, ou cigano, ou qualquer outra coisa de povo tradicional, só tem cabimento se existir junto um território. Por isso que os povos indígenas, desde 1500, lutam pelo território. Não é um só o lugar. Nós, na sociedade branca, achamos que é um pedaço de terra. Não é um pedaço de terra. É um pedaço de terra capaz de fazer a convivência entre os outros seres da natureza e os humanos congregados no povo. Mais do que isso, é um lugar onde vive a natureza, vive povos, gente e os espíritos. Porque se não houver espiritualidade nessa relação da natureza com as gentes, se não for possível essa relação, não é possível a vida. Por isso, e não por qualquer outra coisa, a luta dos povos indígenas começa pelo território, mas não acaba no território. O povo Yanomami, muito diferente do povo guarani Kaiowá, tem um vasto e belo território. Mas não lhes basta esse território se esse território eles não podem viver na sua completa espiritualidade. É necessário que eles sejam livres para viver. E, portanto, a luta do povo Yanomami não é pela demarcação de um território. O território está demarcado. É para a liberdade no seu território. E, portanto, contra as invasões, contra os garimpeiros, contra os mineiros que querem entrar lá, os fazendeiros, os produtores de, de, de, de agricultura, etc., que querem entrar para destruir a mata. Estão entrando para destruir a mata. Então, não é pelo pedaço de terra, não é pela demarcação, é pela vida possível dentro do território. Pois bem, se a vida é possível dentro do território, nós que somos sábios, temos que aprender com essa singela relação da vida dentro do território que para nós sobrevivermos como seres humanos também precisamos reconstruir nossos territórios. São diferentes? São. Nós precisamos, como sociedade hegemônica, alimentar 8 bilhões de pessoas. Não estão alimentadas 8 bilhões de pessoas. Precisamos alimentar 8 bilhões de pessoas. Como fazer? Só podemos pensar em como fazer, em primeiro lugar, se a gente não aumentar a destruição. Porque cada vez que aumenta a destruição, ou impossibilita que os povos que não estão destruindo vivam, Obviamente, nós estamos aumentando o nosso problema enquanto sociedade hegemônica, além de aumentar, obviamente, o problema de cada povo individualmente. Então, nós temos duas soluções à nossa frente. A primeira solução é dar a possibilidade daqueles que têm direito de viver como coletivos. E a segunda é nisso que nós estamos nessa sociedade chamada sociedade que eu estou chamando de sociedade hegemônica como produzir alimentos é que eu também fico me virando aqui daí eu sou usando sai do lugar então bom eu vou, eu vou já me encaminhando para o fim, porque o tempo aqui eu estou vendo que quanto mais eu, quanto mais eu penso, mais eu, quanto mais eu falo, mais parece que o relógio apura o passo aqui. Para que a gente pense nas soluções internas nossas, nós temos que pensar primeiro no direito à alimentação. Ou seja, não é possível que a nossa sociedade hegemônica, apesar de ter 8 bilhões de pessoas, tenha gente com fome. Eu vou repetir, os povos nos seus territórios não têm fome. Volto. No fim do século XX, a nossa sociedade hegemônica levou um susto. Porque disse, puxa, tem gente passando fome, como se não soubesse. Os organismos nacionais de repente se assustaram, disseram, imagine, gente que tem fome no mundo. E a fome não está nos povos que têm território, está nos lugares onde houve destruição das sociedades. Bom, e então esta nossa sociedade, que é pensante, que é racional, que é culta, que está dentro da universidade, chegou à conclusão de que todos têm direito à alimentação. Se perguntarmos para uma criança distante em qualquer lugar do mundo e perguntar, será que alimentação é um direito? A resposta vai ser: olha, nem direito é, é muito mais do que um direito. O comer todo dia não é um direito, é muito mais direito, é uma necessidade vital. Pois bem, a sociedade hegemônica descobriu que a alimentação é direito. E escreveu alimentação é direito a ponto de, aqui no Brasil, ser feita uma emenda constitucional para incluir na nossa Constituição o alimento como direito. É claro que não é só o alimento. É um alimento adequado e saudável. Mas se fosse só alimento, já resolvia grande parte. Pois bem, para que se produza alimentos, é necessário, ou disse mal, não é necessário que se produza riqueza para os cofres. Porque se não tem alimento, não adianta nada aquela riqueza lá. O alimento vai ficar exatamente como o ar que o banqueiro português não conseguiu comprar. Porque o alimento... Não se transforma imediatamente em ouro. O alimento se transforma em coisas que a gente sabe que são muito piores que ouro. Muito menos, digamos, que ouro. O alimento se come. Pois bem, claro que para produzir alimentos e alimentos saudáveis, o sistema tem que criar algumas mudanças. Em primeiro lugar, tem que proteger a natureza. Porque sem natureza não há alimento saudável. Sem água não há alimento. Sem terra saudável não há alimento. E, portanto, essa produção de alimentos é uma produção necessária em relação à natureza que estávamos destruindo e às gentes que estávamos destruindo. Cada vez mais gentes que produz alimento que nós chamamos pelo nome genérico de camponeses, se dão conta de que estão mais perto dos povos originários, ou seja, das organizações sociais, da discussão de território, da manutenção da natureza, do que da sociedade hegemônica produtora de riqueza. Então, é este movimento dos produtores de alimento, que são os camponeses, em formas organizativas diferentes, começam a dar possibilidades de remédios para a nossa sociedade doente. Quais são os remédios? Os remédios são principalmente, e para dizer nome, né? porque a gente sempre tem que dizer nome, se a não diz nome, a universidade não gosta, né? Então ela tem que dizer nome. Os nomes são utilizados como agroecologia, agrofloresta que são todos eles uma produção farta de alimentos ligadas, vinculadas à proteção da natureza. Portanto, a volta que tem que se dar ou, a, ou trazer a natureza de volta, no meu modo de ver, se dá em dois aspectos. Primeiro, na reconstrução das sociedades, das, da natureza para as sociedades tradicionais. Dito de outra forma, a definição de territórios para as sociedades tradicionais. Porque as sociedades nacionais, tradicionais vão recuperar o território. Nós temos exemplos já disso no Brasil. Pequenos territórios. Um deles é dramático, né, que é o território Krenak, no Vale do Rio Doce, que eles foram expulsos da terra recuperaram 20 anos depois, estavam reconstruindo, replantaram árvores, buscaram sementes, a floresta reviveu. Eles contam que até os animais voltaram. Eles não tinham como pôr animais novos lá, não é? Anta, capivara e tal. Os animais voltaram, pois quando já estava tudo parecia muito bem, estoura a Mariana, destrói o rio Doce e eles vivem sem água. Voltou tudo a estaca zero. A estaca zero não, né? porque estava tudo pelado, mas pelo menos perderam o rio, que era sagrado. Então, às vezes acontece isso. Mas resgatando o território, há uma recomposição territorial com a natureza. Às vezes não. Ah, pode ser que às vezes não. Mas a chance de acontecer isso é muito grande. Então, esse é um lado. O outro lado, reestruturar a produção de alimentos. Isso significa uma revisão da forma de produzir agriculamento. A agricultura não pode ser só uma produtora de riqueza inútil. Tem que ser necessariamente uma produtora de riqueza útil. E riqueza útil atende pelo nome de alimento. Pois bem, por último, essas coisas se faz conversando. Você faz perguntando. E de preferência perguntando a quem sabe. As universidades sabem. Então tem que perguntar às universidades. É verdade, mas não sabem tudo. E as universidades só sabem se perguntarem. As, os, os cientistas só podem saber se forem lá ver. Nenhum cientista sabe que a rosa, que o botão de rosa, abre se não vê um botão de rosa abrindo. Portanto, como dizia o Darwin, o cientista é um observador, ele tem que ficar olhando. E como o cientista observa, observa lá? Nós, cientistas sociais, temos que conhecer as realidades de lá. Portanto, saber como produz alimento, tem que perguntar para quem produz alimento. Saber como reconstituir a natureza, tem que perguntar quem reconstitui a natureza. Mas, ao contrário também, quando vamos destruir alguma coisa, vamos expandir alguma coisa, fazer uma estrada, fazer uma ponte, fazer uma nova plantação de soja, temos que perguntar para os dali quais são as consequências que aquilo, que aquilo acontecerá. Então, a consulta é fundamental consulta gente, não se faz, consulta gente é fácil, por quê? Porque a gente fala, né? é perguntar para o povo ali, para o povo caiuá, se não souber falar caiuá, arranja um intérprete e fala e pergunta, perguntar para a natureza é um pouco mais difícil, porque a gente encontrar uma onça ali e perguntar, dona onça, se nós fizermos a estrada aqui, o que vai acontecer com a senhora? No fim da pergunta, ela já deu uma patada na gente, provavelmente de raiva, que ela vai perguntar para a onça. Né? Então, é melhor, eu não recomendo esse tipo de ciência, né, que vai conversar diretamente com a onça. Mas, ou com o Pinheiro. O Pinheiro é pior, você vai perguntar para o Pinheiro, a onça é capaz de virar as costas e ir embora. O Pinheiro, se começa a conversar com o Pinheiro, ele solta uma pinha lá de cima e pimba, né? E assim por diante. Então, conversar com a natureza não é muito fácil. Mas há quem consegue. Há quem consegue. E quem consegue? Bom, os espíritos dos Caiowá certamente conseguem. Mas também conseguem os nossos cientistas? Os pesquisadores também conseguem. Aqueles que ficam, passam a vida estudando a vida da a história da onça sabem o impacto que terá uma estrada que passa no território da onça. Portanto, a natureza tem intérpretes. E temos que conversar com a natureza por intérpretes. Essa conversa, este entender os fenômenos, é fundamental para sair da doença. Sinceramente, eu quero dizer, agora que chegou ao fim, meu lar gravou aqui, agora que chegou ao fim, eu quero dizer sinceramente que eu tenho muitas dúvidas, mas muitas dúvidas que a humanidade, que a sociedade hegemônica, especialmente aqueles que estão com muito, riqueza inútil guardada em seus cofres esteja disposta a esse diálogo nós vemos que há muita gente cada vez mais gente dizendo é preciso dialogar agora na COP27 a gente viu muita gente dizendo que é preciso dialogar e muita gente com poder mas na hora de olhar seu cofre e ver que aquela riqueza que estava lá dentro é inútil, tenho dúvidas, muitas dúvidas que a gente consiga. E se a gente não conseguir, não haverá onça, pinheiro, nem caioá que nos salve. Eu, em todo caso, com meu tempo de vida, talvez não veja esse fim. Mas eu espero sinceramente que vocês mais jovens também não vejam. Mas para isso é preciso começar já a cura da doença dessa nossa sociedade hegemônica. Muito obrigado. Reiteramos a nossa gratidão e a nossa satisfação em poder ouvir o professor Carlos Marés. Nosso muito obrigada. Nós encaminhamos para o encerramento desta atividade de hoje, novamente dando as boas-vindas e agradecendo a generosidade do professor Marés e de todos e de todas aqui presentes, Seja os que estão aqui, ou os que nos acompanham pela plataforma no YouTube. Amanhã, a nossa programação não será em nossa unidade da, de, da Universidade da UEMS de Naviraí. Uma delegação de nossa congregação, de nosso congresso, perdão, visitará a décima Canungue Atiguaçu, grande Assembleia das Mulheres Caiuá e Guarani. Na sexta-feira, às uma e meia, retornaremos com os grupos de trabalho, todos de maneira remota, e às 19 horas retornaremos a este anfiteatro da Universidade da UEMS com a mesa, a Universidade como Território dos Povos. Então, até lá, e desejamos a todos e a todas que estão presentes uma boa noite, e mais uma vez... Reiteramos a nossa gratidão a todos que estão presentes nesse encontro. Obrigada.